que para muitos de nós era uma possibilidade distante, se tornou realidade. A Campus Parigoiás Goiás, ela foi muito, muito além do que nós imaginávamos. É impossível resumir esses quatro dias em uma palavra. A Campus não é só sobre games, ou dev, ou startups, não é sobre cosplay ou maker. Ela é sim sobre tudo isso, mas ela é mais. Ela é sobre a vida, é sobre ser humano melhor. Porque a Campos Goiás não acaba hoje, não acaba aqui. O que aprendemos nesses quatro dias será aplicado A primeira viagem de avião que eu fiz foi pela Campus Party e hoje eu já fui para mais de quatro países. Então, abriu muitas portas para mim e pensar em querer mais. Você né? está sendo uma experiência incrível para a gente aqui. A gente está fazendo um networking incrível de clientes, de parceiros. A Campus Party é muito especial para mim porque dá tantas so oportunidades para as crianças. When you walk around Campus Party today, I even saw some little kids, four or five years old, doing robotics. And I think it's fascinating. I think it gives so many opportunities and something kids only think about. And here they get to do it and experience it and learn it with their friends. Also, asipi go as